4 milhões de pessoas que não apoiam esse tipo de golpe que está tentando ser dado no momento. Isso é a resistência, isso tem que continuar. Nós estamos defendendo a legalidade, nós estamos defendendo a democracia, nós estamos defendendo a Constituição, estamos defendendo os avanços conquistados a duras penas nos últimos 13 anos. Eu estou aqui hoje para defender a luta do trabalhador. E defender a política de quem é certo e não ter corrupção Fugir do golpe. Estão querendo fragilizar as principais empresas do país. E o governo vem sendo, vem sendo acuado. Vem sendo acuado pelo poder judiciário e os, por, os setores da justiça. E sobretudo pelo quarto poder que é a mídia é, na figura aí da Rede Globo de Televisão que deve é. Nós não caímos em ideia de Rede Globo e de mídia capitalista, aí não. É muito triste hoje o estado policial que nós estamos vivendo no país e a situação que se encontra o Estado Democrático de Direito hoje com pessoas igual ao nosso juiz Sérgio Moro. Triste porque que não é respeitado o Estado Democrático de Direito, o direito ao devido processo legal e à presunção de inocência. A gente vem acompanhando ao longo dos anos descaso por parte dos outros governos e a gente sabe da importância dos projetos sociais do PT, não só para o aglomerado da Serra, mas para todas as periferias do Brasil. Mudou muito e foi o único governo que verdadeiramente teve aquele olhar né, de, não vou dizer nem de caridade, seria sacanagem, mas de justiça em favor dos povos. A motivação que eu vim aqui foi sobre, em respeito o nosso presidente, Nato Lula, porque sempre para nós foi o melhor presidente que existiu no Brasil. Que olhou a classe do trabalhador rural. E mais uma felicidade para todos.